Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e nesse vídeo, terminando a, quase a saga dos números bíblicos, nós vamos falar do número 12. O número 12 aponta para a eternidade, a perfeição de Deus relacionada às coisas eternas. A diferença principal entre o doze e o sete é que os dois são a vontade de Deus perfeita, mas os sete são coisas que têm fim, e o doze são coisas que são eternas. Então o sete diz respeito à vontade perfeita de Deus na história, na terra, na igreja, no mundo, com as pessoas tudo que é finito, enquanto 12 é a mesma coisa, mas para coisas eternas, então o 12 vai falar de eternidade. Em Apocalipse 21 aparece várias vezes, tanto o 7 quanto o 12, mas quando se trata de coisas para o reino, para o céu, para as novas terras, é sempre 12, e quando se trata de coisas de tribulação, da vida, de é, obras do Senhor que vão acabar, que vai ter um tempo e vai ter um final, é sete, então você vê ali, por exemplo, que a grande tribulação ela vai acontecer durante no meio de um período de sete anos, e ali quando você lê Apocalipse, vai falar de sete trombetas, vai falar de sete selos e vai falar da ira do Senhor, mas tudo isso tem fim. Agora quando se trata da Nova Jerusalém a gente tá falando de doze doze portões de Jerusalém doze pérolas doze é, 12 fundamentos, doze 12 tronos, doze pedras preciosas então o doze tá falando de coisas que são eternas e aí a gente começa a perceber na o restante da palavra do Senhor, onde mais o doze está aparecendo, apontando para a eternidade. Então você tem as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os do... as 12 portas de Jerusalém, os 12 pães, os 12 espias, as 12 legiões de anjos. O Jesus foi para Jerusalém pregar pela primeira vez, ele tinha 12 anos. A mulher que foi tocar as vestes do Senhor para ser curada, havia 12 anos que ela estava em fluxo de sangue e nós temos 12 meses, e aí o ano, para nós, que representam o fim, a gente sempre renova, existe um novo ano. Então, esses 12 meses, ele termina para nós, mas depois começa um novo ciclo. E a eternidade é assim, ela tem ciclos, tem eras, tem dispensações. Então, tudo na palavra do Senhor. Que você vê, o 12 está apontando para a vontade de Deus para o reino, para a eternidade, para os novos céus e novas terras que Deus diz que vai fazer, onde nós vamos reinar e nós vamos fazer as coisas junto com Deus. Então, o número 12, ele vai trazer essa questão do Senhor pensando e agindo e a perfeição dele sempre ligada a coisas que nunca vão acabar. Amém? Que o Senhor te favoreça. O próximo vídeo vai falar sobre o 40 e nós vamos finalizar então essa saga de números bíblicos e seu significado na palavra do Senhor. De modo que quando você estiver lendo a palavra de Deus, você vai ter mais ainda uma adição de significados para entender a revelação da graça. Que o Senhor te favoreça.